olá galera tudo bem com vocês miguel Alves aqui Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal miguel alves empreendedorismo digital galera fica comigo Assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que vai te ajudar demais tá até porque esse vídeo aqui tá é um pedido de um inscrito aqui do nosso canal beleza e ele me pediu para que eu fizesse esse vídeo ok de como aqui configurar os eventos do pixel tá eu não vou ensinar nada Tá? Além desse processo de configuração, tá? Porque não é o intuito que do vídeo, beleza? Então eu vou ensinar para ele exatamente de fato, ok? Como configurar os eventos do Pixel de forma profissional e correta, beleza? E se você já gostou da ideia desse vídeo aqui, já peço que você já desse aqui embaixo já, já se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, que vai ser muito importante aqui para a gente poder trazer mais conteúdos assim como hoje para você, beleza? E se você também tiver tá sugestões de vídeo assim como esse escrito deixa aqui abaixo nos comentários porque eu vou ter a honra e o prazer de poder criar esse vídeo para você então embora sem mais enrolação vamos para a tela do meu computador que é realmente é onde vou entregar para você que tu precisa bora beleza galera já estamos aqui dentro né, da nossa conta de anúncios tá o segredo aqui é você vai vir aqui nesse menor aqui ó. a gente chamamos aqui de menor é burger beleza nesses três pontinhos aqui ó. você vem aqui clica nele tá você vai procurar aqui tá nesse painel Gerenciador de eventos, tá? Se você não encontrar aqui, você vai rolar aqui embaixo, ó Geralmente aparece aqui também, ó Beleza? Ou aqui, ou aqui em cima mesmo, tá? Você vai vir aqui, você vai clicar nele Tá? Gerenciador de eventos tá? E aqui, ó, você vai selecionar o pixel, tá? Você... Eu tenho aqui vários pixels, beleza? Tá? Mas você vai selecionar, tá? O seu pixel, beleza? Você vai clicar no teu pixel, ok? E você vai rolar aqui embaixo, ó, tá? Emissorações de eventos agregados Beleza? Clica aqui, ó, clica nele e aqui embaixo aqui ó configurações de eventos da web clica também tá e aqui é onde você vai selecionar o teu domínio beleza ó, Seleciona o seu domínio tem dois domínios aqui mas você pode sim de fato ok é, encontrar um domínio seu específico tá que você tem você pode clicar aqui nele aqui ó. clica beleza Você vai ver aqui embaixo ó gerenciar eventos clica também e chegando aqui você pode estar lendo tá essas informações tá não tem nenhum problema Beleza? Aqui é simples. Aqui não vou perder tempo aqui, porque você vai ler isso aqui, tá? E você vai ver aqui, ó, em editar. Clica aqui. Beleza? Deixa eu colocar eu aqui pra cá. Deixa eu colocar eu aqui pra cá. Ó, e aqui logo mais, você vai ver aqui, ó, tá? Em adicionar eventos. Clica aqui. Beleza? E aqui desse dispositivo aqui, ó, já vai aparecer para você essas duas colunas. Beleza? Aqui você vai selecionar o pixel, tá? Que você vai estar tá trabalhando, tá? Foi o pixel seu que você criou, tá? Você seleciona ele. Beleza? E aqui ó, você vai colocar os eventos aqui ó, tá bom? Escolha um evento, então você vai colocar aqui um evento, por exemplo aqui ó Você pode colocar aqui, tá? O de compra, por exemplo, o de ver conteúdo aqui ó O de ver conteúdos, vamos colocar aqui Pronto, colocamos, colocamos aqui um evento, tá? Vamos colocar mais um Você pode, lembrando que você pode colocar até oito eventos, né? por pixel, beleza? Clique aqui ó, adicionar aqui de novo, tá? E aqui vai abrir para você mais uma aba beleza você vai colocar aqui ó. você vai selecionar o pixel novamente que é o mesmo pixel que você tem beleza e aqui você vai escolher o evento que você quer tranquilo vamos ver vamos, vamos escolher aqui um, um outro aqui ó o um outro que comprar aqui ó o de comprar tá compra beleza beleza já tem colocamos já o de ver conteúdos tá o de compra e você pode colocar o outro evento se você quiser tá vamos escolher, aqui, escolher o pixel de novo ó o mesmo pixel beleza e você vai procurar aqui o qual evento que você quer trabalhar tá aí ah, eu quero um evento por exemplo aqui ó iniciar a finalização de compra você pode também colocar esse evento tal tá? col coloca aqui beleza e feito esse processo aqui galera aqui é bem simples beleza é bem simples tá eu não vou fazer essa confirmação aqui porque essa conta aqui já é um outro projeto que eu vou estar tá trabalhando tá mas eu vou dar para você como exemplo beleza você fez aqui colocou aqui teus eventos que você vai utilizar beleza então você vai vir aqui ó só clica aqui ó, em aplicar tá vendo? aqui embaixo ó, você vem aqui ó, em aplicar aqui embaixo ó, tá vendo ó, aplicar tá aplica tá você vai vai só ser confirmado beleza então o processo é isso aqui tá fez esse esse, esse processo cara vai estar tá prontinho para você tá trabalhando beleza como exemplo aqui ó vamos pegar aqui como que ele pode estar tá ficando tá Eu vou dar para você como exemplo beleza, ó. Já tenho aqui já, é, os eventos, tudo já é marcado. Tá, vamos selecionar o pixel. Beleza, você vem aqui ó, configuração de eventos da tá web. Clica, beleza. Ó? Vamos escolher aqui esse domínio aqui ó. Tá, eu tenho aqui três eventos aqui já confirmado. Tá, vamos colocar aqui só para você ver. Tá vendo ó, então, ele, ele vai aparecer para você nesse formato aqui ó. Que tá? você aplicar lá que dá OK, tá? Confirmar tudo certinho, vai, vai aparecer para você aqui ó. Vai aparecer para você aqui ó, tá? Esses eventos aqui ó, de compra tá, ou de ver conteúdos, tá, ou de iniciar a finalização de compra, beleza, então isso aqui é bem simples o um processo, beleza, não tem mistério, beleza, então galera, nosso vídeo de hoje foi isso aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, desse conteúdo, tá, se você gostou, deixa aqui embaixo o um comentário, beleza, bem rápido e bem direto ao ponto aqui, sem enrolação, beleza, então forte abraço, fica com Deus, até o um próximo vídeo.